Boa tarde, meus amigos da Web. Estou aqui no Monte Oreb, o Monte de Deus, para meditar um pouco com vocês. Hoje, sábado, dia 18 de junho de 2022, eu estou aqui para agradecer a Deus, porque... Me salvou a minha vida e a vida de minha esposa na quarta-feira passada, quando às três horas e 50 minutos da madrugada, a minha esposa teve um coma diabético, ela ficou com os olhos arregalados e os dentes trincados, não conseguia comer nada para... Melhorar a glicose, eu medi a glicose, deu 45 é, de glicose, ela precisava levantar a sua glicose, mas ela não tinha como, porque estava com os dentes cerrados e toda paralisada, e roncando. Então eu tive que chamar a ambulância. Quando eu chamei a ambulância, eu senti todas as luzes, fui lá para a rua, para. É, esperar a ambulância chegar, a ambulância chegou em um momento recorde, apenas uns 5, 6 minutos, ela estava aqui e eu conduzi o socorriço até o quarto, enquanto eles estavam preparando minha esposa para levar para o pronto-socorro eu desmaiei, eu desmaiei e eu tenho uma experiência interessante no momento em que eu desmaiei, eu me senti dentro de um túnel. E eu me sentia muito bem dentro desse túnel. E eu estava flutuando em direção a uma luz muito intensa. E quando eu estava quase atravessando o túnel, eu acordei com o socorriso me dando um tapa no rosto. Eles já sabiam o meu nome. Acorda, Gaspar! Acorda, Gaspar! Eu acordei meio atônito, mas eu acredito que foi Deus que não permitiu eu atravessar aquele túnel e chegar ao outro lado, porque Deus tem um plano para mim, um plano para continuar ajudando as pessoas a crescerem, tanto na área física quanto na área mental e espiritual. E eu estou aqui e estou com a Bíblia aberta, a Bíblia da King James Version, que é uma, uma Bíblia inseparável. Quando Paulo, no livro de Tito, ele nos orienta, no capítulo 2, verso 1, um, diz assim, Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. O glória. Eu quero pregar hoje de acordo com a Santa doutrina. E eu hoje quero falar um pouquinho sobre a salvação, a santificação e a glorificação do crente. Quanto à salvação, Paulo fala aqui no capítulo 3 que nós devemos viver uma vida de acordo com a nossa conversão em Cristo. Porque a graça da salvação é para todos. E aqui eu faço um parêntese para fazer um apelo a todos aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não o aceitaram como salvador, para que eles façam uma reflexão comigo de que essa salvação, ela é gratuita. Não importa o que você está sendo agora. Não importa o que você já foi. Não importa aquilo que você pensa de si mesmo. Porque muitas pessoas pensam de si mesmos. Como aquela música que diz que o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Isso não é verdade, essa, essa música... Ela é, transmite uma mensagem bem negativa. O pau que nasce torto, o pau que vive torto, ele tem jeito, ele pode se endireitar pelo poder de Deus. E assim eu convido a você que diz para si mesmo, eu não, não tenho jeito, eu não consigo, eu não consigo ser como a sociedade quer que eu seja. Eu não consigo viver em harmonia com a palavra de Deus. Você consegue sim. Basta você se compenetrar em seu coração, procurar uma igreja evangélica e abrir seu coração ali naquele lugar. E... Pedir ao Senhor que o transforme e busque a direção da igreja, dizendo que você quer ser batizado em nome do Senhor. E você vai ver que tudo vai mudar na sua vida, como mudou na minha. Eu fiz esse gesto com 21 anos de idade e não me arrependo nem um pouco. Tenho 78 anos de idade, quase morri. Estou aqui, graças a Deus, falando a vocês, mas eu não me arrependo daquele momento em que eu aceitei Jesus no meu coração e passei a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E essa salvação em Jesus conduz-nos às boas obras, porque quando eu me sinto justificado por Jesus. Foi pelos meus pecados que ele morreu na cruz do Calvário. Eu pequei e pequei muito, mas o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário e me redimiu de todos aqueles pecados e os jogou nas profundezas do mar. E agora é, Deus me chama para uma santificação que é Lembrando-me, aqui no capítulo 3 de título, que nós devemos ser submissos aos nossos governantes. Isso é, um, é uma ordem bíblica. Eu não posso me insurgir contra aquele que está no poder, porque foi Deus que o colocou. E eu devo também ser obediente às autoridades constituídas. E, Diz a palavra de Deus aqui, que sejamos sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tudo que é bom, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que edifica e ajuda o meu semelhante a viver melhor, eu vou fazer. Por quê? Porque a minha, eu tenho na minha incumbência da minha é, salvação em Cristo de ser um representante de Cristo ao mundo. Eu preciso deixar que a minha luz brilhe, que ela resplandeça e que eu possa mostrar para o mundo as boas obras. Mas eu quero dizer para vocês que o mais difícil é você mostrar essas boas obras dentro do seu lar, no recôndito do seu lar, da sua intimidade junto às pessoas que você mais ama. Eu estou falando também para os jovens. Muitos jovens querem viver uma vida santa, uma vida boa, na na igreja, e muitos deles são levitas, até tocam para o do Senhor, outros são pregadores, mas no aconchego do lar, junto aos pais, os pais velhinhos, muitas vezes eles não vivem aquele primeiro amor que Jesus nos ensinou como a palavra de Deus diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra no recondo do lar, muitas vezes os jovens não dão a devida atenção aos seus próprios pais e muitas vezes vivem uma dupla personalidade na igreja são santos, são maravilhosos, mas no recôndito do lar, é, na intimidade com os pais, eles falham e falham feio. E, às vezes, é, dirigem aos pais um, uma linguagem tóxica que entristece o coração do pai, entristece o coração da mãe. e Essa dupla personalidade não é de Deus. Então... É, diz aqui a palavra de Deus, não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas, inclusive aqueles que estão junto de você, que estão morando contigo, que são seus pais, sua esposa, seu esposo, seus filhos. A Bíblia diz: "Pais, não provoqueis ir aos vossos filhos. Sejamos pacíficos, sejamos equilibrados, demonstrando a verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Muitas vezes eu demonstro mansidão na igreja, mas em casa eu sou bravo. Eu falo, eu grito, eu falo coisas que não devem." Então, eu vivo uma dupla personalidade que não é um cristianismo é, que Deus quer de mim. Eu acho até que essas pessoas que vivem essa dupla personalidade precisam de um tratamento psicológico. E também acho que eles não estão santificados. Eles não estão vivendo a santificação que Deus requer de nós, né? A Bíblia diz, sede santos como vosso Pai Celestial é Santo. Então, é, a santificação é do dia a dia, é você se organizar para ser perfeito na sua esfera humana, para que você tenha uma boa palavra a seu tempo, que não seja somente na igreja, mas também em casa, em todo lugar que você for você transparecer esta mansidão e, e este carinho essa alegria pelo que você faz porque Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3 na salvação ele diz assim ora o Senhor da paz ele pessoalmente quem é o Senhor da paz? Jesus. Jesus, Senhor da paz. Na cruz ele diz, Pai, perdoa-os. O Senhor sabe o que fazem. Ele suportou toda aquela aflição por nossa causa. Em paz. Vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Nós devemos ter paz de espírito em todas as circunstâncias. Mesmo quando alguém nos provoca, mesmo quando alguém nos dá um tapa no rosto, figuradamente, uma palavra pesada em cima da gente, nós devemos manter a nossa paz com Cristo. É isso que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Portanto, meus queridos, eu... Hoje, neste sábado, no dia 18 de junho de 2022, eu quero agradecer a Deus pela vida, porque eu sei que eu tenho uma missão, uma missão a cumprir, e vou cumpri-la em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, que vos dê a paz, e que vocês tenham uma experiência de... Conversão genuína, uma experiência de santificação no dia a dia. E esperem a glorificação do Senhor. O Senhor está vindo nas nuvens dos céus para nos buscar. Está próxima a sua vinda. Eu vejo aqui no Monte Jorebe um céu muito próximo. É algo que só existe aqui neste monte. O céu parece que se fecha entre nós. E eu quero que esse céu se abra para você e que você veja Jesus voltando com poder e grande glória nas nuvens dos céus para nos buscar, para nos levar para junto dele. E assim nós vamos estar vivendo uma sociedade justa, uma sociedade perfeita. Nós vamos estar vivendo uma comunidade ideal, que Deus aspirou para nós, mas que o pecado, quando entrou no mundo, atrapalhou tudo, é, causou anarquia em tudo, guerras, rumores de guerra, é, ódio, dissoluções, é, mortes por toda parte. Que nós possamos esperar essa glorificação que o Senhor tem para nós. Quando Ele vier, ele nos dará as chaves da Cidade Santa, para que possamos habitar nesta cidade, uma cidade com ruas de ouro, ouro e cristal, ornamentado com toda a pedra preciosa, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, não vai haver mais clamor, não vai haver mais é, coisas que eu passei, coisas que a minha esposa passou. Nós não vamos passar por isso. Não vai haver cemitério, não vai haver hospital, não vai haver morte. Porque Deus nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E veremos o Senhor face a face. Vamos abraçar Jesus pessoalmente dizer obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Porque o Senhor me justificou, o Senhor me ensinou a santificação, e agora o Senhor está me dando a glorificação de estar contigo para a eternidade. É isso que eu desejo para todos vocês. Eu, no fundo do túnel, vendo uma luminosidade tão grande, eu imaginei, será que eu estou passando dessa vida para outra? Mas o Senhor me trouxe de volta para falar no seu coração, aceita Jesus! É muito bom aceitar Jesus, é maravilhoso. Você vai ter muito mais prazer, muito mais alegria, muito mais confiança, muito mais força para viver este mundo como eu estou vivendo. Tenho 78 anos de idade, mas parece que eu tenho 20 anos. E parece que eu estou jovem, parece que eu estou vivendo a plenitude da juventude. Por quê? porque tenho Jesus no meu coração. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um.